Olha, hoje eu vou meter bala na fusa de quem passar na minha frente. Essas malandras, a sanhadinha, isso é quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vral, vem pra favela, vai, vai. fica doidinha, vai, vai. então vem sentando aqui. Não se mandar a gente sentar, a gente vai sentar, né mesmo? <risos> E aí, gente, todos muito bem-vindos Eu, Bigodonari, cara Eu já tava aqui pensativo com um jogo Que eu poderia trazer Aí eu me lembrei que eu li os comentários, mano E muita gente tá me pedindo pra me trazer um tal de Free Fire Que traduzido aqui pro brasileiro, pro português É o Fogo de Graça Parece o nome de uma igreja? Parece, mas é o é um jogo de tiro Um Battle Royale E eu gosto muito desse estilo de jogo, cara Esse jogo de sobrevivência que você pega uma arminha E faz o quê? Sai matando geral E, mano, o último sobrevivente aí ganha a partida, né São 50 jogadores que caem numa ilha e mano, é muito legal, muita gente tá jogando, muita gente tá pedindo esse jogo aqui no canal E como eu não sou bom nem nada, eu escuto a voz do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus eu vim trazer Free Fire aqui pra vocês Cara, eu já vou adiantando que eu não sou bom nesse jogo Então assim, seja muito bem-vindo pra comentar aqui dicas, assim, enfim, se você já joga Free Fire E você é bom, né mesmo? Porque tem que ser bom pra dar dica boa, né? Não vai um cara ruim lá me dar dica ruim Entendeu? Porque de ruim já basta eu Então bora pro game, sem muita enrolação, já desce aqui embaixo Deixa o seu like, se inscreve no canal se você também Não for inscrito que vai ajudar pra caramba Pra gente trazer mais conteúdo assim Aqui no canal, beleza? seguinte, Já estamos aqui dentro do Free Fire, estamos aqui com essa mulher aqui Meia sensual, não é mesmo? Olha isso! Beleza, bora puxar uma partida aqui, mano E vamos ver uma solinha. linha aqui Eu sou nível 4 ainda, sou inexperiente, mano Mas, né, é jogando que se aprende É jogando que a gente melhora nessa parada Vamos aqui, tá carregando a primeira partida, mano Espero que venha uns 50 noob pra jogar comigo, beleza? Eu espero que venha 50 noob que eu quero ganhar essa aqui em vídeo Olha isso, mano, caímos aqui numa arena Numa ilha deserta E tem gente, olha, que é isso? Meu Deus, tem uma mulher pulando em cima de mim, velho Caraca, velho Beleza, mano. Deu certo. Consegui aqui sair de cima da mulher. Na verdade, a mulher que tava em cima de mim, essa mal-educada. Mas tranquilo. Por enquanto, estamos sem sinal aqui no mapa. E, mano, olha isso. Que legal. Vou ensinar pra vocês uma coisa muito bacana. Sabe esses pneus? Então, olha isso. Ao infinito e além. Você quase voa. Esses pneuzinhos aqui são maravilhosos. E aqui nesse botãozinho você corre. Eu tô sendo muito idiota porque, tipo, isso é tudo coisa que vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem. Mas é porque eu tenho que fazer graça com as coisas, né, gente? Então não fazer graça com as coisas quem seria eu. Agora está carregando aqui e vai começar a nossa batalha. Eu preciso aumentar o som desse negócio, senão eu não vou escutar. Preciso de um fone. Cadê o fone? Ai, Jesus. Se eu não tiver fone, eu não vou escutar bem. Mas beleza, vamos assim. Deixa eu abrir o mapa aqui. Cadê você, aviãozinho? O aviãozinho tá aqui, ó, mano. Eu acho que a gente vai cair no Factory. Factory! Nossa, mano, meu inglês é maravilhoso, não é mesmo? Tranquilo, Factory tá ali. A gente já vai cair aqui, ó. Eu vou fazer assim pra cair, deitar dando mesmo no chão. E como que avião Lá embaixo, alguém me explica isso? Não sei, mas tudo bem. Vamos lá, Jesus, mano. Como os caras estão assim, veloz? Não quero abrir o paraquedas ainda, amigo. Pelo amor de Deus, mulher é para ter para lá que tá de costa, Jesus, mano. Já tá, nessa hora já caiu 500 nego lá embaixo, ou seja, ferrou geral para nós. Mas tamo aí, Aí logo, mulher. Pelo amor de Deus, lance cair, mano, e procurar uma arma já se dá muita bobeira. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. acelera, acelera, acelera, acelera. Esse negócio, calma aí, calma aí, isso aqui é o que? Um cogumelo, beleza, comer comi cogumelo Tô comendo um cogumelo aqui, galera Eu vi nos comentários que o cogumelo era bom no vídeo da galera aí Que eu estou assistindo Free Fire Tem uma galerinha gravando já Free Fire Beleza, peguei uma 12, já não estou mais tão cagado E eu tô ouvindo muito tiroteio, gente Pelo amor de Deus Todo mundo sai fora Ai, Jesus, ah, acabei de avisar que eu estou aqui Pra todo mundo, o mundo inteiro agora sabe que eu tô aqui João Noob, clicou no botão de atirar sem querer Beleza, beleza, beleza, beleza pura Vamos correr aqui, vamos correr aqui Espero não ver ninguém. Cara, e é muito importante que você jogue um fone e ouvir esse jogo. Porque, é sério, os passos são muito importantes aqui. E, e enfim, mano, é tudo muito minuciosamente Então vamos tomar muito cuidado aqui. Olha, tem um espertinho lá, ó. Eita, me viu? Me viu? Não corre. Por que você tá correndo? Jesus! Pelo amor de Deus. Calma aí. Desmira vou matar desse cara. Pelo amor de Deus, desvelhece. Ele foi pegar uma arma Cadê esse cara, mano? Fugiu de nós Eu dei bobeira ali Eu poderia ter matado ele Opa, ele tá matando alguém lá, ó Calma, calma, calma Não, calma Mano, eu dei muito tiro nele, lá. Eu dei muito tiro nele, isso eu sei Calma aí, calma aí, calma aí Ele explodiu um carro ali Esse cara, esse cara sabe jogar, tá? Matei! Uhul! <risos> se mete com o bigodão, cara! Não se mete, pelo amor de Deus, cara! É, é, é, é ruim pra vocês isso, pelo amor de Deus! Não, pega a minha 12 de volta. Isso aqui tá boa, isso aqui tá boa. Tem alguma coisa a mais aqui? Mochila nível 1, mochila nível 2. Beleza, munição, bora pegar as muniçãozinhas aqui. Da hora, por enquanto tá tudo certo, tô gostando aqui. Tamo com umas arminhas bacana E a gente tem que lembrar que quando a gente atira A gente avisa para todo mundo no local que a gente tá Porque aparece ali no mapa piscando Bora ver aqui o mapa se fechou ou não fechou ainda Por enquanto tá de boa, mano. até o nervosismo O cara tava, sei lá, paradão ali A gente aproveitou a situação e meteu bala na força dele Porque nós é assim, entendeu? Não tem muito papinho, né? Não tem muito ficar de, de, de brincadeirinha não Beleza, bora passear Mano do céu, por que, que eu atiro sem querer? Jesus, para com isso Eu, eu aviso para todo mundo onde eu tô, mano Calma aí, eu preciso muito de vida. Não porque eu esteja com pouca vida, mas porque se eu começar a levar tiro, eu preciso, né, começar enfim, a me curar e tudo mais. Vou pegar as... Olha, olha isso, tem um queridinho aqui, ó. Meu Deus, queridinho. Você estava no chão... Opa, calma aí, pegar minha mochila nível 2 de volta. E, mano, esse cara aqui me deu até dó dele. Ele estava no chão rastejando o sofrido, o coitado e beleza, conseguimos aqui... Vida, é isso mesmo? Não, não era vida Jesus, cadê as vidas desse jogo? Cadê as vidas desse jogo? Não sei Mas ah, beleza, vamos procurar e mano, estranho, eu pensei que tinha caído muito mais gente aqui com a gente Mas, pelo visto, não tanta gente assim não Aqui vai ter vida Aqui eu sei que vai ter vida Calma aí, beleza, peguei uma vidinha aqui, ó Beleza, kit primeiros socorros Isso é muito bom, mano, isso é muito bom Isso vai ajudar pra caramba quando a gente começar a levar tiro pra galera Porque agora já não, é uma... não tá mais tão fácil assim, tá ligado? Beleza, botei um capacetinho. Eu já... Eu tô ficando bom, mano. Eu tô ficando bom essa parada. Tá, tá, tá valendo a pena por enquanto aqui. Eu só não posso começar a avisar pra galera que eu tô... Opa. Ó, tá escutando barulho? vocês estão escutando barulho? O mesmo barulho que eu tô escutando? Ó, e o legal, uma das coisas que eu mais gosto é que você consegue ver, visualizar tudo. Arrastando pro ladinho aqui, ó. Isso é muito bom. Outra dica que eu também tenho que dar, né, na minha... Breve experiência com Free Fire É tipo, mano, sempre procura Andar perto de árvores E coisas que você possa, enfim, se esconder para não levar tiro, porque é um jogo Muito aberto, dependendo do local que você tá É muito abertão Calma, escutei algum som Será que foi eu? Acho que fui eu Eu acho que a galera já vazou daqui, eu não sei É sempre muito bom a gente ir lá desconfiar na parada Porque tem uns caras que são bem safadinho e tem uns caras que são loucos para meter bala na nossa fuça Matei dois já, por enquanto Tá legal Vamos botar um coletinho aqui, mano está ficando... Nós está ficando bruto Nós está ficando bruto Bora aqui achar um local para nós irmos no mapa Mano, vamos para... Aqui, ó Aqui eu acho que é um lugar legal Beleza, bora correr Bora se mandar Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, mulher. chega logo Eu queria me matar, espertinho Tu queria me matar, espertinho Morreu, trouxa Morreu O cara achou que era quem O cara achou que tava jogando com quem, mano Isso me deixa bravo, mano Me deixa bravo O cara achou que tava jogando com quem Fiquei com medo Fiquei Mas venci essa parada Nossa eu, eu fico queimado com essas coisas O cara me tirou Não foi pra um real Foi pra um centavo, esse desgraçado Morreu Porque quem se mete com o bigodão é assim Agora vamos pro lugar que a gente marcou lá, mano Ai Tô ficando nervoso, dá um nervoso esse jogo que vocês não têm noção, noção. Olha lá um, um rapazinho correndo lá, ó. tá levando tiro de algum lugar, eu ouvi ele tomando tiro. Calma aí, calma aí, a gente tem que tomar muito cuidado porque nós estamos muito abertos aqui. Deixa eu olhar pra trás também pra ver se não tem ninguém seguindo a gente, por enquanto não. Vou dar uma paradinha aqui, ah, tem um cara de carro lá ó, eu ouvi falar... Que o carro, se passar por cima da gente, já era. É um hit, ponto final. Então, assim, ó, eu não vou nem, nem me atrever, mano. Deixa aquele cara lá, eu vou pro meu canto. O cara. Opa! O cara tá vindo na minha direção. Ele me viu. Tenho certeza que ele me viu. Mano, se tu vir aqui me atropelar, tu vai ver. Tu vai sentir a fúria do. do bigodão. Entendeu? Não, ele não me viu. Caramba, mano. Esse cara não me viu. Caraca! Só tá andando pela redondeza ali, cara. Opa, opa, tem um cara atirando por aqui Opa, tem outro cara atirando por ali Onde que esses caras estão? Mano, eu tô vendo ali no mapa As pessoas se matando Tem que ir em algum lugar Olha lá, olha lá Achei um cara aqui, ó Matei, mano Meu, boa É sério, pra mim o cara tava mirando outro cara Eu tenho quase certeza que o cara tava mirando outro cara e essa é era a vida dele tava muito, muito mal. O cara tava esgualipado, bicho. A gente tem que tomar muito cuidado aqui agora. E vamos andando aqui pelos bosques. Vamos se aventurar aqui no Free Fire. Porque nós é ousado mesmo. Tem oito vivos nessa parada, mano. Eu quero muito ganhar. Quero muito ganhar pra fazer bonito. O que eu mais tenho medo é dos caras que ficam camperando, tá ligado? Os caras que ficam dentro das casinhas. Só vendo quem matar. Eu vou correr. Isso sim. Isso sim. Eu sei que eu tô... Opa, tô indo pra fora da safe por quê? Por quê? Eu não tô entendendo essa... Onde é que eu tô? Calma aí. Mano, Jesus, cliquei sem querer. Meu, cliquei sem querer. Acabei de avisar pra todo mundo que eu tô aqui. Jesus do céu. Safe zone fechou pra cá. Então eu tenho quase certeza que a turma tá pra cá. Eu tô muito nervoso, vocês não tem noção. Eu achei aqui um lugar bem bacana pra ficar, porque, enfim, tem costa, tem tudo aqui, mas mesmo assim a gente precisa matar e tem quatro vivos. Cadê essa galerinha? Mano do céu, cadê vocês? Opa, opa. Bota a vida, João, bota a vida, João. Bota a vida, João. Mano do céu, morri aonde? Quem foi o cara que me matou, mano? Caramba, mano, do céu. <risos> Eu tinha que matar esse filho de uma égua Se eu matasse esse filho de uma égua e mais um Eu ia ser o vencedor dessa partida É sério, não matamos tanto Mas, enfim, foi uma partida divertida Foi uma partida legal A minha primeira partida no Free Fire, quando eu era nível 1 ainda Eu ganhei, mas eu achava que eu tava jogando contra uns botes Agora, eram caras de verdade Eu tenho certeza disso, e a partida foi muito mais legal Muito mais tensa, e a gente conseguiu Matar o que? Foi 4, 5? Não sei Mas eu sei que a gente matou algumas pessoinhas Aí, e mano, é velho, se você entende sobre o jogo Que você já joga há mais tempo, comenta aqui embaixo Algumas dicas aí, que você acha que eu errei Que você acha que eu peguei aqui, eu vou dar aí nos comentários Aí, e procurando melhorar, aprender Eu também tô jogando esse jogo com bastante frequência Agora, e eu vou começar a trazer com mais frequência esse jogo Se vocês curtirem muito, beleza? Então não esquece de explodir O like embaixo, de se inscrever no canal Se você também não for inscrito, é nóis, um um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!